Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindam Samanitam Se Chaitanya Prabhu Bande Nitta Ananda Sahoditam Se Nandanandanang nanda Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Binda Banam Manuha Ban shakal pataru ashoki pass indu bevacha patitanang pa bone babeshma bibu namu namah vacha lang pangung lang hai tegirim yat ki patamahanga bandhi parama nondomadavam vinda vi tu se Vishnabhaktipade devishatvatvai namo nama Narayana namaskritta narunjaiva naruttamam Devin sarasvating vyasam tato jayo mudire Saṅkirtane krishna katho budesha Gaurya patrasya brakasa necha guru-bhakti yukta bhakti Pramodakshu Jagodvaruno Deyam Sada Paribhavagna Mavish to do saranyam Vetat yum ponutava libhava Bande maha purusute charuna jatpa the polavanakachanda manichataya bisphuriji toque me digo vodu suadur Sri Krishna Chaitana Prabhu ananda Sri aditya gadadhara Siva Sri Krishna Caitanya Prabhu ananda Shri Adyaita Gada Dharasivasadi bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Ajaanulami tofujo kanuka bodato sankirtanoi kabitaro kamala ayu thaksho visham baru jugodharma palu bande jagat priyakaro karuna bhutaru Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari hare rama hare rama ram rama ram, ram, hare hare namami gange tava padampakam bandito Baban rupe nadanaranam ajata kalapam Gauri nirantara vibushi tabam bhagam Nara yano priya bhajavishanatham Bhagi sajasso bhadane lakshmer jasracha bakshasi jasyasthi dai sambir hari krishna hari krishna krishna krishna hari hari hari rama hari rama Ram Ram Hari Hari. Tum bhakti jog, pari bhavit hit saroju asase. Shutekshita patanononah, tupung sam. Jadi jadi thiyat uruga, yavibhaavay thi. Tat se sadanu Tvam bhakti-yoga-paribhavita-het-saro-javasase se satekshita pata nunanata pansam uruga yad dhyata urugaya vibhavayati Tattada-vapupranyase-sadhanu-grahaya Gorya Pati, -gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami prabupada Prabhupada O Paramahamsa Jagat Guru Ninguém quer servir o já vasto ninguém quer servir a fonte de todas as realidades. As pessoas ah, estão todas prontas para servir a realidade material. As pessoas ah, facilmente estão querendo servir o mundo material, mas o mundo transcendental ninguém quer servir. Esse é um arranjo de Mahamaya, o que nós queremos dizer com adoksha-javastu, Aduksha javastu significa aquilo que não podemos entender com a ajuda dos órgãos dos sentidos, aquilo que você não consegue entender através da sua, uh, do poder dos seus cinco sentidos. Ou seja, aquilo que está além da matéria. Yaksha javasto significa aquilo que você consegue desfrutar com seus sentidos. Mas Aksha Javastu, a realidade material, mesmo que você não consiga realizar a cada fração de segundo, o mundo inteiro está mudando, mesmo o seu corpo. Mesmo o seu corpo está mudando, está se transformando. Se você olhar para o seu rosto diariamente no espelho, você não consegue detectar, mas o seu corpo, em continuação, continuamente está mudando, se transformando. Isso chama-se nitya pralaya. Existem nitya pralaya e prakriti pralaya. Isso significa que todos os tecidos no seu corpo, todas as árvores, todo esse prédio, do dia que esse prédio foi construído, ele vai desenvolvendo fraquezas dia a dia. Depois de muitos anos, muitas décadas, ele pode colapsar se não for protegido e ah, restaurado. Então, a Daksha Javastu, a Doksha Javastu, é o Aprakritavastu. Vasto significa realidade, existência, espaço. Adoksha já significa incompreensível. Então, e o Aksha-javastu significa a realidade compreensível através dos sentidos. Shri Lajiva Goswami Pada nos dá, nos Sandarbas, uma explicação sobre o Adoksha-javastu, sobre a realidade incompreensível a realidade incognoscível que não pode ser alcançada através dos sentidos. A é aquele vasto que se você quiser conhecer através da ajuda dos seus órgãos dos sentidos, você vai ser rejeitado. Se você tentar alcançar essa realidade, a força, Através dos seus sentidos materiais, você vai ser rejeitado, expulso. Todas as suas capacidades materiais, hein? elas falham para, que você tenta, para que se você tentar conhecer o absoluto. Você pode tentar, mas você vai enlouquecer, porque não é possível. Todas as suas palavras, a sua mente, todos os seus esforços vão ricochetear, vão bater nessa no campo de força que protege a realidade transcendental e vão voltar, vão cair para trás. Todo mundo, na verdade, só consegue entender Maiavastu, a realidade da ilusão. Vamos supor que alguém tente adorar Nishimha Deva. Vamos imaginar alguém que tenta adorar Nishimha Deva. Eles vão até o Nishimhapali. Vamos fazer o parikrama, vão, vão oferecer guirlandas, mas eles não conseguem tocar seu próprio coração e dizer: Nós viemos aqui para amar Nishimha Deva. Algum tipo de interesse, algum tipo de contaminação pode estar lá. Nós vamos ocupar Nishimha Deva no nosso serviço. Um devoto puro nunca diz: Nishimha Deva, me proteja. Mas você veja que a sociedade do mundo inteiro está pedindo proteção para Nishimha, para Deus. Ah, proteja meu corpo, proteja isso, proteja aquilo. Isso não é a verdadeira etiqueta, isso é inapropriado. Eu não posso pedir que Deus me sirva. Eu não posso dar serviço para o Adoksha Javastu Bhagavan, para o Senhor Supremo, para o controlador da realidade transcendental. Sou eu que devo servi-lo. Alguém diz, meu problema vem, tome cuidado. Veja, eu já lhe dei 20 quilos de eh, doces, eu lhe ofereci no altar, então me proteja, por favor, isso não é bhakti? Dessa maneira, mais ou menos, mais ou menos, todas as pessoas querem ocupar Nichimha Deva, Goranga, Mahaprabhu, o próprio Krishna, no próprio serviço, me sirva, me ajude, me proteja. Nós estamos fazendo Harinama, nós estamos fazendo Ekadasi, nós estamos fazendo Parikrama, nós vamos ao templo, nós vamos tomar a Mahaprasada, nós ouvimos o Harikatha, nós estamos cantando os santos nomes, mas o que acontece? Qual é, a relação, qual é o motivo pelo qual nós não fazemos nenhum progresso? Um progresso visível. Por que não? Essa é a questão principal. E Bhaktinoda diz, bem, nós tomamos abrigo de algum guru, de algum sampraday guru. Quem pode dizer se é um sadguru ou não é um sadguru? Você não sabe dizer, não é? Muito bem. Vamos imaginar que você esteja... Uh, uh, abrigado num, num Guru, mas você não consegue Porque progredir. Por quê? Diz Bhakti Porque nós não damos atenção ao fato. Qual o fato? A parada. Nós fazemos bhajana, talvez. Cantamos. Nós estamos fazendo bhajana kriya. Nós estamos fazendo uma prática, um ensaio do bhajana. Sadhana Bhakti já é mais elevado. Nós estamos fazendo bhajana kriya. Mas nós não conseguimos cortar anartas. Há muito tempo nós estamos ah, ah, ah, abrigados nos Vaishnavas, mas nós não conseguimos cortar nossos anartas. Por que, que eles não vão embora? Os anartas deveriam ir embora quando nós tomamos abrigo no Vaishnava. Em poucos dias os anartas deveriam ir embora. se você se render 100% aos pés de lótus do Guru no momento da Diksha, tudo se dissolve, todos os seus anartas se dissolvem. Mas por que, que isso não acontece? Por quê? Nós estamos cometendo diferentes tipos de aparada. Sabendo, conscientes ou inconscientes, nós estamos cometendo aparadas nos pés de lótus de Harinama Prabhu. Os pés de lotos da Mahaprachada. Nós cometemos a parada contra o Dama, contra os sados, os Vaishnavas. Então é por isso que você faz um progresso e depois você regride. Você faz um pouco de progresso, você dá dois passos para frente, três passos para trás. Três passos para frente, dois passos para trás. Você fica avançando e regredindo, avançando e regredindo. Quando nós tomamos diksha, quando nós nos iniciamos com um sadguru, com o vaishnava puro, se você fizer bhajana de maneira Sim, apropriada, em pouco tempo você corta todos os seus anartas, mas os anartas não se vão. Se os anartas não se vão, como nós podemos fazer bhakti? Então você tem que entender isso de maneira científica. Existem pontos científicos relativos ao bhajana, são muito importantes. Então, nós cometemos muitos, muitas aparadas, conscientes ou inconscientes. Existem aparadas inconscientes, não? que não são intencionais, mas elas são registradas. Krishna está observando. Nós temos que nos tornar conscientes dessas aparadas e não imaginar que elas não estejam lá. Se nós temos certeza que nosso bhajana está sem defeitos, ou seja, sem aparadas, Pode haver alguma coisa minúscula que será iluminada através da leitura do Bhagavad Gita, dois capítulos do Gita. Hum. Tem dois capítulos especiais do Gita, que se você lê diariamente, você pode cortar as ofensas. A paradas pequenas, se você faz a, paredas, a paradas grandes, os pés de lótus dos Vaishnavas, aí não. Aí não tem, não tem nada que possa purificar isso. Se você faz pequenas aparadas, você pode eliminá-las, recitando o Bhagavad Gita ou todos os dias o Vrindasthakam. Gangaya Champeya Tarita Vinam Bondu Binda Namaste Charanara Vindam. Esse, o Vrindasthakam, se você recitar todos os dias, você limpa pequenas aparadas. Especialmente, você tem que fazer o Vrindasta Takam no Dvadasi, <tos> no dia seguinte do Ekadasi, de noite. Ninguém sabe. Você tem que orar o Vrindasta Takam de noite. Vamos supor que a gente esqueça alguma coisa no Ekadasi. Se você errar no se você faz o Dvadasi, como o um Mahadvadasi. Ma se você pular, fizer algum erro no Ekada-se, você faz o ekada de novo no Doada-se, no dia seguinte. dada -se é o décimo segundo dia da lua. Você tem que tocar, orar para venda Devi, fazer parikrama e as paradas pequenas vão sendo eliminadas. Dessa maneira, se você progride, um dia você consegue fazer um grande progresso, mas se você não tenta progredir, como é que você vai conseguir fazer um pulo, dar um, fazer um progresso substancial? A parada deve ser eliminada. Se nós ofendemos os Vaishnavas, nós não podemos fazer Haribadjana. Nós não avançamos. Esse é o motivo pelo qual nós não avançamos. Então, nós fazemos Harinama, o que você quer dizer com Harinama? Harinama significa encontrar o Senhor Supremo, tolos. Entendam isso, quando você está cantando os santos nomes, você tem que entender que Krishna está lá, eu estou encontrando com ele, não é fazer Harinama olhando para um lado, olhando para o outro, não é assim. Significa ter consciência que você está encontrando o Senhor, o Senhor, o Senhor Supremo. Sua está não sei aonde você está repetindo o Mahamantra, você está pensando nisso e naquilo e está murmurando o mantra. Isso é a parada aos pés de lótus do Harinama, Harinama pode lhe dar todo o sucesso. Como fazer o Harinama? Você está cometendo a parada aos pés de lótus do Harinama. Pronunciar os santos nomes e encontrar Krishna são a mesma coisa. E você tem que ter consciência. Nós não papagaiamos os santos nomes. Nós vamos mentalizar esse encontro com Krishna. Não é só uma questão de quantidade de mahamantra, mantra mas de qualidade, então de acordo com a nossa mente caprichosa. As pessoas querem fazer adoração a Krishna com uma mente completamente caprichosa, e mesmo quando elas recebem uma oportunidade dourada de entrar em contato com Chaitanya Mahaprabhu. Porque Chaitanya Mahaprabhu não vem sempre aqui, não é? Nós sabemos disso, é rara a presença dele aqui. Você não consegue calcular quantos anos passam para que Krishna se manifeste como Chaitanya Mahaprabhu para nos dar esta bênção especial. Narayana se manifesta, mas ele não vai nascer aqui. Essa é a especialidade do Senhor Krishna. Essa é a especialidade de Bhagavan Sri Krishna Chaitanya. O Senhor não nasce, mas para nos abençoar, para trocar uh, uma relação de amor, para nos dar acesso a cinco diferentes raças que existem de relação com Krishna. A Mahaprabhu se manifesta e aceita tomar Rupo nascimento no mundo no mundo material. Então Rupa Goswami Pada escreve esses dois livros. Mas antes de tudo, quando Rupa Goswami Pada começa, ele queria compilar um livro só, sobre Krishna, sobre a sua doçura. Rupa Goswami Pada queria escrever um livro. Sobre a doçura de Krishna. Mas finalmente, quando ele foi na direção de Bhubaneshvara, Rupa Goswami encontrou uma vila chamada Radhikapur. O nome da vila é Radhikapur. De noite ali, Rupa Goswami, padre, estava dormindo, repousando. E Satyabhama apareceu para ele, se manifestou para ele de noite em sonho. Ela disse, e você pode escrever os tópicos sobre Dwaraka num livro diferente. Não deve ser o mesmo livro. Essa foi a instrução de Satyabhama. Para escrever um livro sobre Vrindavana Krishna e outro livro sobre Dwaraka Krishna. Separados. E Rupa Goswami Pata decidiu compilar o Lalita Lalita Madhava separado são dois livros separados então o Lalita Madhava se ocupa de falar de Krishna em Maturadhvaja e este outro livro, perdoe, mas eu não consigo ouvir com precisão a pronúncia do primeiro título, o primeiro nome do título. Então, esse segundo livro fala do amor de Krishna dentro de Vrindavana. Esse tipo de serviço amoroso são considerados raros até por Shiva e pelo Sr. Brahma. É um serviço muito elevado. Então, Narayan não vai brincar com os devotos, Narayan não é Krishna, mas ele tem um humor de majestade, ele mantém a sua própria majestade. Ele está ligado a todas as opulências de todos os mundos. Se você adorar Narayana, você pode amar Narayana. Mas você tem que ter um certo medo. Você não é totalmente livre ao adorar Narayana. Com Krishna, o seu coração estará livre, você vai brincar. Você pode dizer o que quiser para ele. Mas com Narayana, não. Então existe avi. É um amor misturado com medo, com reverência. Mas isso nós na Gaudiya Mata não queremos, o objeto do meu amor. Se eu não posso trocar amor totalmente com ele, amor completo, então que tipo de amor é esse? O objeto do meu amor, se eu não vou amá-lo, o objeto do meu amor, Krishna. De todas as maneiras, qual é a utilidade desse amor? Se o amor está restrito, então, na questão de nos relacionarmos com Vishnu Narayan, o amor não pode chegar num limite extremo. Com Vishnu Narayana você pode ir até ah, sim, desculpem, vocês podem chegar a, a Shanta, Dasya e Meia Sakya. Ou seja, vocês se lembram, não? Nós lembramos das cinco raças. Então Shanta é, é essa, esse, essa relação de paz com Deus. Depois Dasya é a relação de serviço com Deus. E depois é, Sakya é a relação de amizade, mas com Narayana você só pode chegar até um, a metade de, de, de Sakya. Com Rama também. Ah, com Ramachandra, a mesma coisa. Esses rishis ah, estão descritos no Ramayana. Eles queriam, abraçar Eles queriam abraçar Rama. Mas Rama diz: Eu não posso permitir isso. Nessa vida, eu não posso trocar Madhurya Raça com ninguém. Ele só manifesta Madhurya Raça com Sita Devi. Ah, então é uma raça restrita para o Senhor Rama. Então existe uma restrição. Você pode sentir outras emoções com o Sr. Rama. Até os pais de Rama não têm uma vatsalya, uma relação parental com Rama que é plena. Então com Naraya não existe esse tipo de desfrute espiritual. Você não estará na posição para trocar as cinco raças em forma plena, impossível. É então, como você vai desfrutar dessa sua relação de amor com Deus dessa maneira? O desfrute aumenta de acordo com o seu bhava, de acordo com as suas emoções. Seu desfrute aumenta de acordo com o seu bhava. Se seu bhava, se a sua emoção espiritual está limitada, como é que você vai receber essa bênção plena? Somente aqueles que fazem Krishna Bhajan realizam. Os tolos não conseguem entender. Eles têm uma ideia de opulência, de que Deus deve ser adorado Eles na sua opulência. Eles não conseguem subir no jardim transcendental de Vrindavana, na floresta de Vrindavana. Então, existem 60 qualidades possíveis à disposição de Narayan. Em Krishna, existem 64 qualidades. Krishna mantém todas as qualidades que Narayan tem, pois ele é a causa de todas as causas. Mas você tem Lilia Madhuri, Madhuri, Madhuri, Madhuri. Madhuri, lila maduri, prema maduri, rupa maduri e venu maduri. Prema maduri, lila maduri, venu maduri, rupa maduri. Então são hum, as, quatro, as quatro qualidades. Superiores de Krishna, Lila Madhuri, os passatempos de Krishna são todos docíssimos, os mais doces. A forma de Krishna, Rupa Madhuri, vena Madhuri, a flauta de Krishna e Prema Madhuri, o amor de Krishna, é mais doce do que o de Narayana. Então essas são as qualidades que somente Bhagavan Sri Krishna Govinda manifesta, acima de Vishnu Narayana. Então com Krishna nós encontramos essa especialidade. Narayan não toca flauta. Vishnu Narayan não toca flauta. Ele está com, <risos> com a chácara na mão, com a clava. Hum. Esses são os humores de Narayan. Eu posso destruir os universos. Mas Krishna não toca nenhuma arma, não tem nenhuma arma com Goranga Mahaprabhu. Vocês se lembram quando Jagai Madai? cometem ofensas à parada aos pés de lotes Nityananda. Mas Nityananda pede ao Senhor Supremo. Não dê punição, porque este avatar, ele vem para mudar o coração da diva sem punição alguma, diz Nityananda. Você não vai manifestar sua chakra. Por que você está chamando a chakra? Não pare, diz Nityananda para ele. Jagaimadai vem a Chakra se manifestando, mas Nityananda intervém. Krishna é o único, é a única personalidade que não vai tocar nenhuma Chakra, nenhuma clava, nenhum instrumento, nenhuma arma das armas transcendentais do Senhor. Ele só vai usar o amor, prema. No Bhagavatam eu posso mostrar que Krishna vai dar amor para as, as plantas. Krishna dá amor para as plantas, para as trepadeiras, para as gramas. A excepção de Krishna, quem vai dar amor para as plantas? Quem vai dar prema para as, as folhas da grama? Está escrito isso no Bhagavatam. Quem vai fazer isso? Quem vai dar uh, a uma posição de serviço, de vatsalha uh, parental, para uma bruxa demoníaca como Putana? Krishna não vai se importar. Ela imitou a forma materna, ela veio me matar, mas ela me pegou no colo uh, e quis me dar leite. Então Krishna vai enxergar nela esse lado e vai liberá-la eternamente. O que é impossível, okay. Narayana jamais faria isso. Yeah. Vishnu teria tido um humor diferente, ele teria decepado a cabeça de, de, de, de, de Putana. Mas Krishna diz, ok, Krishna não se incomoda com o fato de que ela venha para matá-lo. Quem se manifesta? Qual, qual avatar do Senhor se manifesta dessa maneira? Krishna é Avatari. अहो बोकियं स्वान कालकूतं जिगं सया अपयय chegद शार्धी लेवे गोतिम धत्रिव चीतं त तो अन्यं कांबादे बेल हम सर्णंब Stri atravini अ� जिगं सया पययद शार्धी लेभे गोतिम धत्रिव चीतं तो अन्यं você poderia mostrar que Naraya tem esse mesmo tipo de misericórdia? Que ele tem mais misericórdia que Krishna? Krishna tem misericórdia infinita. E Rupa Madhuri, a forma de Krishna. Lila Maduri, os passatempos de Krishna. Todos isso, tudo isso. São reservados para Krishna exclusivamente. Narayana não tem isso, Vishnu Tattva. Nenhum outro Vishnu Tattva tem. <risos> você, se você alcançar o nível, o nível de Narayana, você vai receber algum desfrute, mas mais cedo ou mais tarde você vai se sentir limitado, você vai se sentir ah, chateado, porque você você não vai poder expressar amor pleno. Você vai ver Narayan brincando com as vacas? Krishna abraça, abraça as vacas e as beija. Eu não toco ninguém, diz Jambaba. Eu não toco ninguém, você pode me observar. Eu sou beijo e abraço as vacinhas, as vacas sagradas. Eu pego a poeira dos pés dela e beijo elas. Depois eu sinto para dar a Ela é mais que minha mãe para mim. Então, dessa maneira, Krishna beija as vacas, dá amor a todas elas. Então, esse Brahmana, que era muito pobre. Mas Krishna se lembra desse Brahmana. Eu tenho esse devoto pobre, miserável. Ele vai até lá. Na casa desse pobre Brahmana, com todos os rishismanis. Como é que eu vou dar comida para todos esses? Se pergunta esse Brahmana. Mas Sutra Deva dança de maneira fica feliz, em êxtase. Ele vai para a floresta a coletar frutas e flores para oferecer para Krishna. Eles não têm nem gás, nem, nem, nem lenha para cozinhar. Ele lava tudo e dá para Krishna, Krishna fica muito feliz. Veja o caso de Chaitanya Mahaprabhu, o é próprio Krishna. Ele vai na casa de Sridhar Pandit aqui em Bambambukur. Tem um mercado que chamado Bama Pukur, um centrinho, e você vai lá para Sridhar Angan. Ele era miserável, ele não tinha nem pote de água, ele tinha um pote de água quebrado. Mahaprabhu vai lá na casa dele e pega a água do, do, do pote quebrado. Ei, você é muito elevado, você não deve tomar aqui. Shrivas não sabia que ele era o Senhor Supremo, ele falava, você é um Brahmana muito elevado. Ele disse, você vai tomar água aqui. Mas Mahaprabhu estava muito interessado. Todos os dias Mahaprabhu ia para o mercado e dizia, me dê aquela, aquela flor da bananeira. Esse é o preço. Ele cobra de Mahaprabhu. Mahaprabhu falou, não vou pagar tudo isso, vou pagar metade". Eu não, vou, eu não vou fazer esse desconto. Não, Mahaprabhu pede, não, eu quero metade do preço. Mahaprabhu pega essa flor de e banana e eles puxam um para o outro. Não, me dá, não, não. Eles brincam assim. Não, eu não vou te dar. E Sidra fica bravo, ele fala. Mahaprabhu diz, eu sei que você tem muita propriedades, muitas propriedades, diz Mahaprabhu para ele. Eu vou descobrir qual é essa propriedade, agora você me dá essa flor de banana. Como que eu vou pagar tudo isso? Eu não tenho aí, dinheiro diz pra para ele. Eu vou adorar Ganges. Ah não, é, acho que é o Brahmana que falou isso para ele. Sim, eu estou adorando Ganges, eu preciso pegar, vender isso aqui. E Krishna fala, você está adorando Ganges? O Ganges me adora. E esse Sridhar fala, nossa, como que você fala isso? Você não tem medo de, de, da Mãe Ganges de Deus? Mahaprabhu ri e fala, Mãe Ganges me adora. E esse Sridhar fala, não, não fale assim, não fale assim. Como se você fosse Deus. Narayana não brinca dessa maneira com os devotos. Narayana não brinca com os devotos dessa maneira, só a Krishna faz isso. Chaitanya Mahaprabhu fala dessa maneira. Ele ia na casa dos pobres e falava, me dê, me dê leite, me dê iogurte. Naraya não vem fazer isso. Então, nós estamos muito interessados em servir Krishna. Krishna não dá umas res, nos dá resposta muito rapidamente se nós o amarmos com sinceridade. Ele não quer saber se você tem dinheiro, se você tem posição, se você é inteligente, se você é culto. Mahaprabhu sabia que esse Sridhar era um grande devoto. De propósito, Mahaprabhu manifesta seus quatro braços no Sriva E todo mundo vai fazer o Abhisheka dele. Mahaprabhu vai falar, chamem Shridhar. Vão até a casa dele. Prabhu está te chamando, ele diz, venha Shridhar. Shridhar vai lá. Ele olha e fala, Hare? com o homem que eu brinco a noite, noite, noite e dia no mercado. Ele agora está manifestando quatro braços. Ele é o Senhor Supremo. Shridhar não conseguia calcular. Ele não podia acreditar. O meu amigo. Que vinha brincar não. comigo, puxar, roubar minha, minha flor de banana, agora eu estou vendo que ele é o Senhor Supremo, ele começa a chorar e se ajoelha. E Mahaprabhu fala: Shriter, vem aqui, eu estou eu muito satisfeito com você. Noite e dia você faz bhajana, você não, não repousa de noite, você está cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Esse, Hare, esse Krishna veio até você porque eu sinto atração por você, eu sinto atração pelo teu amor. Mahaprabhu disse para ele, Shrida não dormia de noite, ele passava a noite cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Ele ia no mercado de manhã para vender alguma coisa. Ele tinha que manter a própria vida. Então ele arranjava umas, essas flores de banana para vender. Ele não tinha nem horta. Ele arranjava e tentava vender isso. E Mahaprabhu não pagava ele, queria <risos> para brincar com ele. Esse tipo de comportamento você só vê em Krishna, em Mahaprabhu. Mesmo hoje nessa nessa kaliuga o Senhor pode se manifestar em, diante do Devoto puro. Isso já aconteceu. Isso acontece. Prabhupada, de tempos em tempos, observa o Senhor Supremo. Prabhupada Bhaktisiddhanta encontrou o Senhor Supremo várias vezes. Ele enxergava Krishna em todos os lugares. O Panchatattva se manifestou para o Prabhupada pra Bhaksidanta, você deve pregar. Como que eu posso pregar? Eu sou muito pobre, eu não tenho posição, não tenho... Lakshmi, não tenho nada, tenho dinheiro. Tudo virá, eles respondem. Comece a pregar. A pregação não pode ser feita por qualquer um. A verdadeira pregação. Então, Mahaprabhu se manifesta muitas vezes diante para o Dentro do coração, dentro da mente dele, o tempo todo. O Prabhupada enxergava Mahaprabhu, o tempo todo. Então você tem que entender, antes de tomar uma decisão. Amanhã nós vamos discutir este mantra. Você pode discutir a excelência do Krishna Bhajana. Onde você vai conseguir esse desfruto espiritual? Tem um livro de Kirtan, pequenininho, que Gorakshara Das Babaji Maharaj andava com isso. Ele só tinha esse livro, escrito por Narottama Thakur. Eu poderia colocar isso embaixo do braço e atravessar a ilusão material. Esse livro de Narottama Dastakur, são os kirtanas e os bájanas de Narottama Dastakur. Toda a, a essência do bhajana da adoração a Krishna está lá. Um livro como esse já é suficiente para me levar até Vrindavana Transcendental, com o coração cheio de amor. Para adorar Krishna, se só, você só precisa de amor, só o coração. Se seu coração está lá, Krishna estará no seu coração. Se o seu coração estiver limpo, Krishna entrará no seu coração. Nós vamos falar sobre isso também amanhã e depois de amanhã, sobre Vena Madhuri, Lila Madhuri. Nós vamos discutir isso, mas nós não temos tempo agora. Então veja, o Senhor Krishna, Bhagavan Shri Krishna, Ele vai dar esse conselho Ele vai falar com Uddhava. Nós vamos continuar. O tópico principal das aulas da manhã, de Shambhas Das Babaji Maharaj, na qual Krishna e Uddhava discutem um diálogo entre Jado Maharaj, o ancestral da dinastia na qual nasce o próprio Krishna, da qual se manifesta o próprio Krishna, e esse avaduta, que vai dizer que o guru eh, décimo nono dele era um pequeno pássaro e o vigésimo guru era um menino que não, que não tinha é, que não conseguia ver diferença entre velhos ricos pobres jovens e depois ele fala falando desse menino ele diz desse menino eu aprendi como ser uma pessoa simples não falso ego não uma inimizade com ninguém. Então eu aprendi desse menino como ser uma pessoa simples, como brincar com tudo. Sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma atenção, sem nenhum falso ego. Eu aprendi isso desse menino pequeno. Então, esse menino pequeno. É o vigésimo primeiro Guru é? É uma menina virgem. Uma moça que nunca se casou, que nunca foi tocada por nenhum homem. Então, essa moça virgem dela eu aprendi, diz esse Yogi. Eu aprendi. Ela estava um dia numa casa e os pais tinha ido em algum lugar. E ela estava só. Ela estava fazendo os afazeres da casa. Ela estava, por exemplo, trabalhando no pilão, abrindo o arroz, porque antigamente não existiam máquinas, não. Para descascar o trigo. Hoje em dia tem uma máquina que descasca o trigo, mas antigamente não era assim. Você tinha que passar isso numa espécie de máquina manual. Então ela estava sozinha na casa. Os pais haviam ido para algum lugar, ninguém estava lá. E nesse meio tempo, Ela estava fazendo arroz. E ela estava lá quebrando o arroz com um pilão. E o arroz estava abrindo. E a casquinha do arroz estava sendo rejeitada. Então você assopra o abana e essa, essa palhinha do arroz vai embora. E você consegue esse arroz. Então, quando ela vai bater com o um pilão, ela estava com umas pulseiras no braço. E quando ela estava fazendo isso, uma das. ela batia o pilão e as pulseiras dela faziam um barulhinho: tram, e nesse meio tempo um parente veio um parente veio visitar a casa da família dela então existem duas versões desse passatempo que tenha vindo um alguém tentar ver se ela estava é, se ela poderia ser se casar se era alguém que vinha convidá-la a arranjar um casamento para essa moça em outros textos está escrito que foi um parente que veio pode ter sido até um parente que veio fazer isso então ela ficou muito tímida como os parentes estavam vindo né? ela fica muito tímida e ela tira todas as pulseiras. Ela fica com uma de um lado e uma do outro, para não fazer barulho. Para não perturbar o parente, talvez. Dessa maneira, essa virgem, essa moça virgem me ensinou, diz o Yavadutta, que se existe um sábio, onde está um sábio? E se um outro sábio vem, um segundo sado, nós podemos ter problemas. Então, por exemplo, um sado pode ser satyaguna, e o outro pode ser um sato de rajaguna, ou um sato de tamaguna. Se um sado está sozinho, ele não vai ter que discutir com ninguém, não, vão criar, não vai ter atrito com ninguém. De fato, morar sozinho é proibido para o processo de bhakti. Você tem que ter um time para fazer bhakti. Como o Gora das Babaji Maharaj, ele ficava sozinho, mas ele tinha associações, ele tinha associações elevadas de vaishnavas. Se você quiser preocupar que Babaji Maharaj queria estar sempre isolado, eu provo para você que não é verdade. Ele não queria ser, estar isolado. Ele só fazia isso para poder manter o Bhajana dele, o Seva dele. Mas ele tinha interesse em se associar ele, ele, ele ia diariamente até lá encontrar Thakur. ele ia ouvir o Harikata de Thakur todos os dias então ele não era uma pessoa isolada não pense que o sado se isole mesmo o Vamsidhas Babaji Maharaja era assim mas se existem só trapaceiros em volta, aí sim eles ficam quietos no canto então, Vamo Siddhas Babaji Maharaj era um outro sado da época de Bhakti que era considerado um avaduta, ele, fica, ele se isolava, porque só existiam pessoas trapaceiras ao redor da casa dele, então eles colocavam é, escama de peixe e osso de peixe em volta da casa para acharem que ele não era puro, para ninguém vir perguntar nada para ele. Quando descobrem que ele era um Siddha Baba, todo mundo ia vir ia pedir: Ah, Por favor, faça esse milagre, faça esse outro, meu filho está doente Janganatha Puri, Bhaktananda Thakur fala assim, conta essa história o Swarupa Das Babaji Maharaj também era um grande devoto Bhaktananda Thakur ia vê-lo, via ver esse Swarupa Das Babaji Maharaj que também era um Vaishnava puríssimo e no final da tarde ele saía do Vajna se sentava num lugar e alguns devotos vinham encontrar com ele e ele dava respostas, dava conselhos. E nesse meio tempo, um devoto coleta Jagannatha Prachara. Alguém vinha trazer doce, alguém vinha trazer arroz para ele, eles ofereciam para esse Vaishnava. Esse era o sistema na época. Ele tomava alguma prachada, o que ele precisava, e o resto, ele distribuía. Alguma prachada ele, ele aceitava para a necessidade dele, depois o resto ele distribuía para as pessoas que vinham ali honrá-lo e perguntar coisas para ele. Então, esse ideal do monge isolado não existe dentro da devoção Vaishnava. O Vaishnava só fica isolado se ele precisa se proteger, para que ninguém venha perturbá-lo. Então, para que pessoas trapaceiras não venham, ele saía do Bhajanakutiri, alguém poderia falar com ele. Se alguém tinha perguntas válidas, ele respondia. Mas esse procedimento não é sempre aplicável. Porque em Vrindavana, né? as pessoas da vila, eles vêm ali, devem ter um Siddhahatma. Tem alguém que tem poderes. Alguém que tem com a perfeição. Então os Vaishnavas vão... Os Vashinavas não, perdoem. Os Vrajavas às vezes vão perturbar esses Siddhas Mahatmas, esses grandes Vaishnavas. Então o que, que eles fazem? Eles decidem... Ele coloca uma moça na porta dele. na porta dele. As pessoas achavam que há... Ah, ele pedia que um, um lixeiro... Ah, ele, ele vai conversar com o lixeiro e fala olha, eu te dou alguma coisa e você traz para mim e fala para sua filha vim aqui passear perto da minha casa eu fico dentro do a sua filha fica sentada numa cadeira do lado de fora eu não preciso entrar em contato com ela porque daí as pessoas pensam elas passam ali e acham que eu tenho uma, uma, uma mulher e as pessoas vão embora era uma moça bonita. Deixa ela de sentada ali, na frente da porta. Ele ficava lá dentro cantando santos nomes e ninguém vinha pedir milagre para ele. Olha lá, ele caiu. Ele não tem caráter. Ele fazia de propósito para se esconder. Às vezes o Vaishnava se esconde. Eles podem arranjar algum escândalo para protegê-los. É uma maneira que os Vaishnavas podem ter para se protegerem, Krishna pode protegê-los dessa maneira, como o Gura, que chora das Kishoradas Babaji Maharaj, que se escondia dentro de uma latrina pública para ninguém vir perturbá-lo e mesmo assim as pessoas iam lá bater na porta para pedir ajuda, para pedir milagre, para pedir conselho, Prabhupada dizia, ele não vai para a latrina, Prabhupada Bhaktivedanta dizia. Ele entra em Vrindavana. Você acha que é uma latrina, mas em qualquer lugar que ele está é Vrindavana. Ele fecha os olhos e vê Vrindavana. Então é uma tática que os Vaishnavas têm, às vezes, para se proteger das pessoas, dos trapaceiros, etc. Das pessoas que têm interesse né, no Vaishnava, para que ele conserte a vida material delas. Então, ele diz, se o sado pode ficar de maneira, viver de maneira protegida, ele não vai brigar com ninguém, não vai ter nenhum atrito. Então, às vezes, o sado é obrigado a se isolar para não ter atrito com as pessoas. Com outros falsos sados, com sados que estejam em Tamaguna, em Rajaguna, com as pessoas interesseiras, discípulos que têm interesse. Então, aqueles que alcançam um nível elevadíssimo, eles podem ficar sozinhos em determinados períodos, porque eles estão sempre fazendo kirtana no seu coração, ouvindo Harikata em suas mentes, esses não se sentem perturbados, mas a alma condicionada não deve estar totalmente sozinha, ela deve fazer um grupo, um time para trocar siddhanta, para se dar força, para manter celibato, às vezes a alma condicionada sozinha enlouquece. Elas têm que estar fazendo um serviço e é por isso que o nosso Guru Varga abriu templos para que elas possam fazer seva, e o seva as protege. Mas hoje em dia, o templo está e as pessoas acumulam a parada no templo. Hoje em dia, é por isso que eu não quero fazer templo. Nós podemos nos sentar aqui juntos, dar harikata. Um lugar para encontrar harikata pode ser feito. Podemos fazer um pequeno festival para tomar um pouco de prachada, cantar os santos nomes, isso sim é prático. Podemos fazer, mas não grandes templos. Porque as pessoas vão lá, qualquer pessoa vai lá e acumulam ofensas. Mas Bhaktivinoda Thakur, mesmo dizendo que não queria abrir um templo, ele é o primeiro pregador de todos. Ele era o templo vivo. Ele é o primeiro a pregar Goranga Darshan, a visão de Shaitanya Mahaprabhu, em diferentes línguas. Antes de, antes de Bhakti, Bhaktivinoda, tinha esse, esse conhecimento estava em sânscrito e Bengali, mas ele foi o primeiro a traduzir tudo em inglês. Ele foi é o primeiro a traduzir, a, a, a, traduzir, a pregar fora. Uh, da Índia. Ele falou com os britânicos, ele falava em parse, ele falava inglês, bengali, urdu, uriya, uh, bengali, sânscrito, inglês. Ele foi o primeiro a abrir a cortina do tesouro da Gaudia Mata diante do mundo inteiro. Ele falou em diferentes línguas, na língua dos persas, que é o parse, é o farsi. Ele é o primeiro. A distribuir esse conhecimento. Sem ele, nós seríamos cegos. Eu sugiro a você, eu desafio você, leia o Dharma, Leia o Dharma, um livro. Pode mudar toda a sua vida. Por infinitos tempos, por vidas infinitas, você está viajando como um tolo. Você está tão maluco que a gente tem que levar você para um hospício. Você não entende o que eu quero dizer. Por isso que você é louco. Leia o Dharma. Não precisa de outro livro, e algum kirtana. Isso é suficiente para corrigir seu cérebro, para sacudir a sua mente tola. Como é possível? Só o Javadharma vai representar todos os Goswamis, todos os livros dos Goswamis. O Bati kinnad só o Javadharma, e está tudo contido ali de uma maneira tão impressionante, tão charmosa, tão bem escrita, tão poética, que qualquer pessoa pode tentar pelo menos entender. Mas mesmo assim, se você ouvir o Javadharma sobre a guia de um vaisnava puro, isso é mais prático, é melhor. Você pode entender muitas coisas. Por que você está correndo de um lado para o outro como um louco? Eu não tenho tempo para discutir todas as coisas se eu pudesse discutir o Upadechamrita você realizaria mesmo que você se consulte com o um sadhu de uma outra sampradaya talvez ele tenha caído mas ele tenha a aparência de ser uma pessoa elevada se você se associa com ele, você pode cair isso está provado no Upadechamrita o se você estudar Upa de Xeneta, você vai entender tudo, você vai ficar emocionado. Uma vez, alguém estava falando, um Siddhanta Vichara extremamente elevado, sofisticado, uma filosofia sofisticadíssima, mas Rupa Goswami disse, isso não é Harikata, isso é blá blá blá. Você pode consultar quem você quiser, mas você pode cair também porque você não sabe o que é a pureza do coração. O harikata e repetir filosofia elevada não é a mesma coisa. Pode parecer, o harikata depende do coração do devoto, da pureza do coração do devoto, do amor que ele tem pelo guru. E pessoas que dão harikata dessa maneira, falando coisas sofisticadas e finas e elegantes e, e aparentemente espirituais, eles querem fama e isso é blá blá blá, não é harikata. Mesmo que ele repita a filosofia de maneira perfeita, sem o coração limpo, não existe Harikattara. Mahaprabhu abriu a fotografia do tempo atual, da Madhva Sampradaya. Ele abriu e disse, vejam, madhuacharya nunca queria falar de mayavadismo. Nunca Madhavacharya queria falar dessa maneira. Mas eles seguem dessa maneira, como se fossem Mayavadis. Chaitanya Mahaprabhu nunca disse para os Sarrajias no Radha Kunda, do lado de lá do rio, para agirem como se eles já fossem manjares. Nós estamos fazendo Goranga Brajana, eles falam, sim ou não? Se você perguntar para ele, um babaji do, do, lado, do lado do rio, no sarragia, o que eles vão dizer? Ah, eu estou fazendo Goranga Brajana. Não vai ouvir Shambhava, não vai ouvir. Em Mayapura, eles estão, esses devotos. É, estrangeiros, eles são inúteis vá lá e pergunta vá lá e pergunta não, não vá lá, eles não sabem o que é o Bajana venha comigo aqui esses sarrajins que vão dizer que você já é uma Gopa que você já é uma Manjari eles estão fazendo o processo de maneira externa, como um teatro milhões de devotos foram lá, estão fazendo lá como é que você vai saber quem está fazendo Goranga e quem não está sua mente, seu cérebro é muito pequeno, seu intelecto é pequeno. Se você jogá-lo, isso você não vai alcançar o sucesso. O no nome do Goranga Bhajana: tem gente fazendo porcarias. Eles se vestem de golpes para dançar. O que é isso? O no nome da Ramanujya Sampradaya: eles estão totalmente desviados. Eu posso mostrar para você o que Ramanujya Acharya disse, muito claramente. O Ramanujya Siddhanta é muito perfeito e leto, ele tem uma mínima diferença com a B da Beda Tattva, mas é muito bem alinhado em si. Se eu mostrar o Ramanujya Siddhanta e o que os Ramanandas estão fazendo, totalmente desviado, e mesmo assim eles vão dizer: Nós estamos fazendo o que Ramanujya disse. Assim, em Sim. Maia, por centenas de sábios podem dizer, nós estamos fazendo Gaudiya Bhajana. Mas não é verdade. Quem está seguindo Mahaprabhu, você conta nos dedos. Como você pode descobrir isso? Qual é a diferença? Eu já disse isso várias vezes. Tente entender a diferença entre Bhakti entre Bhakti Dhadhāra, e o que não é Bhakti Caso contrário, você vai ouvir quem finge que é um e você cai. Bhakti não significa eu sei falar sânscrito. Eu posso ser iliterado, mas eu posso te dar o benefício mais elevado. Talvez eu seja um, um iliterado, mas eu, mas eu posso dar o benefício mais elevado para você. Mas se eu fizer um vagina sincero, é isso que você está esquecendo. Nos próximos cinco ou seis dias, nós vamos tentar esclarecer esse ponto agora nosso, nosso tempo o nosso tempo interminável o nosso vigésimo primeiro guru é essa virgem que tira os braceletes para não fazer barulho ela, não, ela quer uma vida sem atrito então tente evitar o atrito entre as pessoas o que quer que você tenha recebido pode, você pode perder se você caminhar no caminho errado Those who are really intelligent, they always think, they always think repeatedly before taking a decision. Those crazy people, they are crazy. First of all, to take decision, any decision, to make a building, to buy a land, piece of land, I teach it to some foolish devotees, but they are not. I say, I say you are going to take decision, first of all you take a paper and take a positive point and a negative point. I show them in one letter that this way you are going to take the wrong decision. I wanted to save them, that is my fault. I wanted to save them, they become angry. with me.